Capítulo 2 – Edward Irving – Os Shakers A história de Edward Irving, com suas manifestações espirituais, no período de 1830 a 1833, é de grande interesse para o estudo do espiritualismo, ajudando a preencher o espaço entre Swedenborg, de um lado, e Andrew Jackson Davis, de outro. Os fatos são os seguintes. Edward Irving pertencia à classe mais pobre de trabalhadores braçais escoceses, da qual surgiu considerável número de grandes homens. Thomas Carlyle teve também essa origem e era da mesma época e região. Irving nasceu em Annan no ano de 1792. Depois de passar por uma juventude difícil, aplicada aos estudos, transformou-se num homem singular. Gigante, no aspecto físico, tendo a força de um Hércules, seu esplêndido físico era apenas maculado por feia saliência em um dos olhos, defeito que, como o pé aleijado de Byron, parecia, de alguma sorte, apresentar analogia com os extremos de seu caráter. A mente, embora viril, aberta e corajosa, fora distorcida pela primeira fase de sua educação na acanhada escola da igreja escocesa, onde as duras e cruéis opiniões dos velhos convencionais, o impossível protestantismo representando a reação contra o impossível catolicismo, ainda envenenavam a alma humana. Sua posição mental era estranhamente contraditória, pois, conquanto herdasse essa confusa teologia, deixara de herdar a liberalidade, que constitui patrimônio do mais pobre escocês, opondo-se a tudo que era liberal, e mesmo notórias medidas de justiça, como a Lei de Reforma de 1822, encontraram nele forte oposição. Esse homem estranho, excêntrico e formidável preferia viver como se ainda estivesse no ambiente do século XVII, quando seus protótipos se reuniam nas charnecas de Galloway para se esconderem dos dragões de Cleverhouse, atacando-os até mesmo com os próprios braços, se fosse preciso. Mas, como tinha de viver em seu próprio tempo, viu-se obrigado a firmar o nome, de algum modo, nos anais da época. Temos conhecimento de sua ativa juventude na Escócia, da disputa com o amigo Carlyle pelo afeto da inteligente e vivaz Jane Welsh, das grandes caminhadas e exibições de força, de sua curta carreira como violento mestre escola em Kirkcaldy, do casamento com a filha de um ministro dessa cidade e, finalmente, de sua nomeação para assistente do grande doutor Chalmers, o mais famoso clérigo da Escócia daquela época, o qual dirigiu a paróquia de Glasgow com tamanha competência que sua administração é considerada capítulo marcante da história da Igreja Escocesa. Nessa posição, Irving relacionou-se diretamente com as classes mais pobres, fato este que constitui a melhor preparação para as lutas da vida, sem a qual ninguém é realmente completo. Havia, naquela época, pequena igreja escocesa distante de Holborn, em Hatton Garden, Londres, que perdera seu pastor, ficando em posição precária, tanto no aspecto espiritual como no financeiro. A vaga daí decorrente foi oferecida ao assistente do Dr. Chalmers, o qual aceitou após alguma reflexão. Foi então que sua retumbante eloquência e sua profunda interpretação da mensagem evangélica começaram a atrair a atenção e, subitamente, o estranho gigante escocês tornou-se moda. Aos domingos pela manhã, a rua humilde ficava bloqueada pelas carruagens e alguns dos mais distintos homens e mulheres de Londres disputavam espaço no acanhado recinto. Essa grande popularidade, porém, não durou. Possivelmente, seu hábito de comentar o texto durante uma hora e meia fosse demasiado para a elegância inglesa, embora aceitável ao norte de Tweed. Finalmente, mudou-se para uma igreja maior, em Regent Square, onde havia assentos suficientes para se acomodarem adequadamente duas mil pessoas. Contudo, o pregador já não despertava o mesmo interesse. Abstraída sua oratória... Irving parece ter sido pastor consciencioso e trabalhador, esforçando-se continuadamente para prover as necessidades materiais dos mais humildes integrantes de seu rebanho, sempre pronto a cumprir o seu dever a qualquer hora do dia ou da noite. Não obstante, logo veio o rompimento entre ele e as autoridades de sua igreja. O assunto posto em discussão era excelente para fundamentar uma disputa teológica que tem causado maior dano ao mundo do que a varíola. A questão era se o Cristo tinha em si a possibilidade de pecar, ou se a sua parte divina constituía a barreira absoluta contra as tentações físicas. Essas autoridades sustentavam que a associação da ideia do pecado ao Cristo era uma blasfêmia. O obstinado clérigo, porém, replicava, com certa razão, que ou o Cristo tinha a possibilidade de pecar, e a isso resistiu com sucesso, ou seu destino terreno não foi igual ao nosso, e, portanto, suas virtudes mereceriam menos admiração. O assunto foi discutido em Londres de forma exaustiva e com grande seriedade. Finalmente, o presbitério condenou -o por unanimidade, as ideias do pastor. Como, no entanto, sua congregação expressou-lhe aprovação irrestrita, ele pôde desconsiderar a censura de seus confrades do clero oficial. Um grande desafio, entretanto, apareceu mais à frente, e, ao encontrá-lo, Irving teve seu nome projetado, como acontece com todos os que se associam aos fenômenos espirituais autênticos. Primeiramente, cumpre considerar que Irving era profundamente interessado nas profecias bíblicas, especialmente as vagas e terríveis visões de São João, bem como as estranhas profecias de Daniel. Refletiu muito sobre os anos e dias destinados para o período de ira que deveria preceder a segunda vinda do Senhor. Havia outros estudiosos daquele tempo, por volta de 1830, profundamente imersos nas mesmas sombrias especulações, podendo-se citar entre eles um banqueiro chamado Drummond, possuidor de grande casa de campo em Albury, perto de Guildford. Esses estudiosos da Bíblia costumavam reunir-se ali de tempos em tempos, discutindo e comparando suas opiniões com tamanha minúcia que... Não raro, as sessões se estendiam por toda a semana, sendo o dia completamente ocupado, do café da manhã ao jantar. Esse grupo era denominado os Profetas de Albury. Hesitados pelos presságios políticos que se confirmaram com a lei da reforma, esses profetas julgavam que não ficaria pedra sobre pedra. É difícil imaginar qual teria sido sua reação se tivessem vivido para presenciar a grande guerra. Seja como for, eles estavam convencidos de que o fim de tudo se aproximava e buscavam avidamente sinais e presságios, transformando as vagas e sinistras palavras dos profetas em fantásticas interpretações. Por fim, acima do monótono horizonte dos acontecimentos humanos, surgiu estranha manifestação. Dizia certa lenda que os dons espirituais dos primeiros tempos reapareceriam antes que chegasse o fim. Era o esquecido dom das línguas voltando às experiências da humanidade. Tudo começou em 1830, no lado oeste da Escócia, com os sensitivos Campbell e MacDonald, que afirmavam ser o sangue celta mais receptivo às influências espirituais do que o da raça teutônica. Diante do nível intelectual dos profetas de Albury, a igreja de Irving enviou o emissário para investigar o caso, que foi considerado verdadeiro. As pessoas eram de boa reputação entre elas, inclusive, uma mulher cujo caráter bem poderia ser descrito como o de uma santa. As estranhas línguas eram ouvidas de tempos em tempos, sendo as manifestações acompanhadas por fenômenos de cura e outros sinais de força espiritual. Não havia fraude ou mistificação, mas um real influxo de estranho poder, levando as pessoas de volta aos tempos apostólicos. Os fiéis esperavam ansiosos por novos acontecimentos. Logo, porém, esses fenômenos irromperam na própria igreja de Irving. Era julho de 1831. Houve rumores de que alguns membros da congregação tinham sido igualmente arrebatados em suas próprias casas e que discretas exibições se apresentavam na sacristia e em outros locais fechados. O pastor e seus conselheiros ficaram em dúvida quanto à aceitação dos fatos, caso estes ocorressem no meio do público. Mas o assunto resolveu-se por si mesmo, a maneira dos Espíritos. Em outubro do mesmo ano, o trabalho rotineiro da Igreja da Escócia foi subitamente interrompido pelos estranhos gritos de um processo. Tudo ocorreu tão de repente e com tanta veemência nos ofícios da manhã e da tarde que o pânico se espalhou na igreja. Se não fosse a súplica retumbante do gigante pastor... Ó oh, senhor, acalmo o tumulto do povo! Poderia ter acontecido uma tragédia. Houve também um grande murmúrio e revolta dos conservadores. A repercussão foi considerável, tendo os jornais do dia falado abundantemente do assunto. Embora seus comentários estivessem longe de ser favoráveis ou, ao menos, respeitosos. Os gritos, vindo de homens e mulheres, começavam por ruídos ininteligíveis. Pareciam meros grunhidos ou, então, alguma língua inteiramente desconhecida. — Sons repentinos, tristes e ininteligíveis — diz uma testemunha. Havia uma força e uma amplitude nos sons, conforme outra descrição, incapazes de ser produzidos pelos delicados órgãos femininos. Rebentavam com assombroso e terrível fragor, afirma uma terceira pessoa. Muitos ficaram intensamente impressionados com esses sons, inclusive o próprio Irving. Há uma voz, uma força capaz de impressionar o coração e dominar o espírito de uma forma por mim nunca sentida. Há também uma cadência, uma majestade, uma grandeza permanente. Nunca ouvira falar de nada semelhante. São cânticos simples que fazem lembrar-os dos antigos serviços da catedral, tão elevados quanto os de Ambrósio, trazem a reminiscência das inspiradas manifestações da igreja primitiva. Cedo, entretanto, palavras incompreensíveis em inglês foram adicionadas aos estranhos sons. Eram, em geral, exclamações e preces sem sinal evidente de algo sobrenatural, exceto a circunstância de enromperem em horas inadequadas e independentemente do desejo do emissor. Em alguns casos, contudo, essas manifestações intensificavam-se de tal forma que o portador do dom tornava-se capaz de proferir longas arengas, falar a respeito da lei, expor seus pontos doutrinários de maneira profundamente dogmática e ainda lançar reprovações, ocasionalmente dirigidas até mesmo ao sofrido pastor. Esses fenômenos, de certo, tiveram origem psíquica. Manifestaram-se, porém, em solo de extrema intolerância teológica, circunstância que os levaria ao insucesso. Até mesmo o sistema religioso de Swedenborg seria demasiadamente acanhado para receber dons espirituais tão genuínos. Assim, pode-se imaginar a que se reduziram estes quando inseridos nos estreitos limites da Igreja Escocesa, onde toda a verdade deveria ser podada ou distorcida, para adaptar-se a algum texto fantástico. Não se guarda vinho novo em odres velhos e apertados. Tivesse havido revelação mais ampla, sem dúvida outras mensagens seriam recebidas de diferentes maneiras e o assunto teria sido apresentado em suas justas proporções, comprovando-se os dons espirituais uns pelos outros. Não havia ali, porém, orientação alguma, só o caos como certos ensinos recebidos estavam em desacordo com a ortodoxia, eram inapelavelmente considerados obra do demônio. Sensitivos acusavam-se uns aos outros de heresia. Levantavam-se vozes contra vozes. E o pior, alguns dos mais importantes oradores convenceram-se a si mesmos de que seus discursos eram diabólicos. A razão principal desse entendimento era o fato de que suas palavras não se ajustavam às próprias convicções. Isso, ao contrário, poderia ser considerado como demonstração de seu elevado teor. Além disso, ao proferirem seus discursos, entravam pelo caminho escorregadio das profecias, ficando envergonhados quando estas não se realizavam. Certas afirmações desses sensitivos, justamente por se chocarem com sua sensibilidade religiosa, teriam merecido séria consideração numa época de maior esclarecimento. Um deles, estudioso dos textos bíblicos, teria afirmado em relação à sociedade da Bíblia. É a maldição que recai sobre o mundo... Extinguindo o Espírito de Deus pelo apego à letra da Palavra de Deus. Certas ou erradas, essas palavras, independentemente de quem as pronunciou, estão em plena harmonia com os ensinos espirituais recebidos nos dias de hoje. Com efeito, se a letra é considerada sagrada, tudo pode ser provado com base nela, inclusive o materialismo. Um dos principais porta-vozes dos Espíritos era um certo Robert Baxter, não confundir com o Baxter que, cerca de 30 anos depois, ligou seu nome a notáveis profecias. Esse Robert Baxter parece ter sido cidadão confiável, determinado e prosaico. Examinava as Escrituras frase por frase, como um advogado examina um documento, especialmente quando o texto podia adaptar-se ao esquema religioso ancestral. Homem honesto, mas de consciência inquieta, estava constantemente preocupado em analisar minuciosamente todas as questões. Entretanto, permanecia imperturbável em relação a tudo que se vinculava às bases de suas crenças sentia intensamente a influência espiritual. Usando suas próprias expressões, diremos que sua boca era aberta pela força. Segundo ele, o dia 14 de janeiro de 1832 marcou o começo daqueles místicos 1260 dias anteriores à segunda vinda e ao fim do mundo. Essa predição deve ter sido particularmente simpática a Irving, com seus sonhos visionários. Mas, muito antes do término desses dias, Irving estava no túmulo, e Baxter tinha rejeitado aquelas vozes que, pelo menos neste caso, o haviam enganado. Baxter escreveu um panfleto com o pomposo título Narrativa de fatos característicos de manifestações sobrenaturais ocorridos com membros da congregação de Irving e outros indivíduos, na Inglaterra e na Escócia, e inicialmente com o próprio autor. A verdade espiritual não poderia ser transmitida por mente desse já és, assim como a luz branca não o poderia através do prisma. No mencionado panfleto, Baxter admite a ocorrência de muitas coisas que parecem claramente supranormais, misturadas a tantas outras questionáveis e algumas notoriamente falsas. Seu propósito foi renegar seus guias invisíveis e maus, de modo a poder retornar são e salvo ao seio da igreja escocesa. É de notar-se, contudo, que outro membro da congregação de Irving escreveu, em resposta, um panfleto com o título ainda mais longo, demonstrando que Baxter estava certo quando inspirado pelos espíritos e errado em suas deduções demoníacas. Este último trabalho é interessante por conter cartas de várias pessoas possuidoras do dom das línguas, indivíduos de cultura incapazes de uma mistificação consciente. Que dirá desses fatos o estudioso de psiquismo familiarizado com as fases mais modernas do movimento? Pessoalmente, julgo o autor ter havido, no caso um influxo psíquico verdadeiro, mas sufocado pela mesma estreita e sectária teologia da literaridade que já provocara censura aos antigos fariseus. Em lhe sendo permitido arriscar a opinião, dirá o autor que o vaso perfeito dos ensinos espirituais é o um homem sério, estudioso dos diversos credos ortodoxos, cuja mente, indagadora e receptiva, é qual superfície límpida, capaz de registrar uma nova impressão exatamente como foi recebida. Ele passa a ser, então, verdadeiro filho e discípulo dos ensinos do mundo espiritual, enquanto os demais espiritualistas se tornam apenas adeptos. Não queremos dizer com isso que o adepto honesto não possa ser, pela nobreza de caráter, muito mais evoluído que o intérprete desses ensinos referimos-nos tão somente à questão do entendimento real da filosofia. O campo do espiritualismo, sendo infinitamente amplo, oferece condições para cristãos, maometanos, hindus e parsis nele conviverem fraternalmente. Entretanto, a simples aceitação da volta do espírito e de sua comunicação com seres humanos não é suficiente. Muitos selvagens o admitem. É necessária a adoção de um código moral, e, se o Cristo é para nós um professor benevolente ou um embaixador divino, seu ensino ético, mesmo quando não está diretamente associado ao seu nome, torna-se essencial para o melhoramento da humanidade. Esse ensino, entretanto, deve ser interpretado à luz da razão e aplicado segundo o Espírito, e não de acordo com a letra. Isso, porém, é digressão. Há sinais de existência de uma força psíquica verdadeira nos fenômenos de vozes ocorridos em 1831. Sabe-se que os fenômenos psíquicos sofrem distorção, quando se manifestam por um médium ainda preso ao sectarismo religioso. Sabe-se também que pessoas presunçosas e infatuadas atraem espíritos malévolos e se transformam em seus joguetes. Esses Espíritos apresentam-se, então, sob grandes nomes e fazem profecias que tornam ridículos seus porta-vozes humanos. Assim, os guias do rebanho do Senhor Irving produziram efeitos bons ou maus, segundo a natureza dos instrumentos por eles utilizados. A unidade da Igreja, já sacudida pela censura do presbitério, dissolveu-se com essa nova prova. Houve grande cisão e o prédio foi reclamado pelos administradores. Irving e seus leais partidários colocaram-se em busca de novas instalações, encontrando-as na sala usada por Robert Owen, socialista, filantropo e livre pensador, destinado a ser, 20 anos mais tarde, um dos pioneiros convertidos ao espiritualismo. Ali, no in Road, Irving reuniu os fiéis. É inegável que a igreja, por ele organizada, com seus anjos, presbíteros, diáconos, línguas e profecias, tem sido até hoje a melhor reconstituição da igreja cristã. Se Pedro ou Paulo reencarnassem em Londres, ficariam espantados e, possivelmente, teriam horror à igreja de São Paulo ou à Catedral de Westminster mas se sentiriam em atmosfera familiar nas reuniões presididas por Irving. O homem sábio reconhece que se pode chegar a Deus por inúmeros caminhos. As mentes humanas e o espírito de época reagem de diferentes formas no tocante à grande causa. Portanto, o único ponto possível de entendimento e sobre o qual se pode insistir é a intensificação da caridade para consigo mesmo, e para com os outros. Parece que a compreensão desse ponto faltava a Irving, pois enxergava o universo pela ótica da própria seita. Havia ocasiões, entretanto, em que demonstrava ter vaga noção disso. É possível, desse modo, que as disputas com Apolion, das quais se lamenta, assim como Bunyan e os antigos puritanos costumavam lamentar-se das suas, tivessem outro motivo. Com efeito, Apolion trazia consigo o espírito da verdade, pois afirmava que a luta interior do ser humano não era entre a fé e o pecado, mas entre a obscuridade do dogma e a luz da razão, dom de Deus, razão esta que se revolta contra os absurdos humanos. Irving, todavia, viveu muito intensamente, e as sucessivas crises por que passou o esgotaram. Essas disputas com teólogos polêmicos e membros recalcitrantes de seu rebanho podem parecer a nós fatos comuns, quando observados atualmente, mas, para ele, de alma ardente, devotada e tempestuosa, eram terríveis e vitais. Para a mente aberta, tanto faz uma seita como outra. Mas para Irving, quer por hereditariedade, quer por educação, a igreja escocesa era a arca de Deus, e, no entanto, ele, filho zeloso e fiel, guiado pela própria consciência, tinha seguido adiante, deixando para trás, lacrados, os grandes portões da salvação. Era um ramo que, apartado da árvore, agora secava. Essa comparação é autêntica, mas, em verdade, é mais que uma comparação porque se transformou em algo real. Esse gigante, no início da meia idade, definhou e engolheu. Sua grande constituição física curvou-se. A face tornou-se cavada e pálida. Os olhos brilhavam em decorrência da febre maligna que o consumia. Mesmo assim, trabalhou até o final, tendo nos lábios as palavras «Se eu morrer, morro com o Senhor». Sua alma desprendeu-se em direção àquela luz mais clara e mais dourada, na qual o cérebro cansado encontra repouso, e o espírito oprimido adquire a paz e a segurança que a vida na Terra não pode dar. Além desse incidente isolado da igreja de Irving, houve naqueles dias certa manifestação psíquica que se aproximou, de modo mais direto, dos fenômenos de Hidesville. Referimos-nos à eclosão espiritual ocorrida nas comunidades dos Shakers, nos Estados Unidos. Tais acontecimentos receberam menos atenção do que mereciam. Parece que essa boa gente tinha vínculo de um lado com os Quakers e, de outro, com os refugiados das Sevens, que vieram para a Inglaterra fugindo da perseguição de Luís XIV. Mesmo aqui... Suas vidas inofensivas não os protegeram da perseguição dos fanáticos, vendo-se obrigados a emigrar para a América no período da Guerra da Independência. Ali, em várias partes, fundaram instituições, vivendo de forma simples e honesta, alicerçados em princípios comunistas sob o lema da sobriedade e castidade. Não é de admirar que a nuvem psíquica das forças do outro mundo, estabelecendo-se vagarosamente sobre a Terra, tivesse encontrado suas primeiras respostas em comunidades altruísticas deste tipo. Em 1837, existiam 60 dessas corporações, todas elas receptivas em diferentes graus à nova força. Nessa época, mantinham suas experiências em sigilo, pois, segundo explicações posteriores de seus presbíteros, se a verdade fosse revelada, as testemunhas seriam internadas no hospício. Entretanto, apareceram mais tarde dois livros relatando essas experiências, A Sabedoria Sagrada e A Lista Sagrada. Os fenômenos tiveram início com os habituais ruídos de advertência acompanhados de um envolvimento obsessivo que acabou por submeter à possessão espiritual quase toda a comunidade. Os invasores, contudo, somente se manifestavam com intervalos e após pedirem permissão, de modo a não interferirem no trabalho da comunidade. Os principais espíritos visitantes eram índios peles vermelhas, Vindos em grupo, como uma tribo. Um ou dois presbíteros ficavam em aposento localizado no piso inferior da casa. Ouvia-se então uma batida à porta e os índios perguntavam se podiam entrar. Dada a permissão, uma tribo inteira de indígenas invadiam a casa e, em poucos minutos, ouvia-se seu up-up por toda a residência. Os whoops emanavam, naturalmente, das cordas vocais dos próprios shakers, que, sob o controle dos índios, conversavam na linguagem destes, dançavam como indígenas e em tudo se mostravam possuídos por espíritos peles vermelhas. Poder-se-ia perguntar por que esses aborígenes norte-americanos desempenharam um papel tão importante não apenas nos primórdios, mas na continuidade do movimento. Existem poucos médiums de efeitos físicos, tanto neste país, Inglaterra, como na América, que não tenham um por guia um índio pele vermelha, com seus escalpos e vestes características, como se pode ver nas fotografias obtidas por meios psíquicos. É ainda um dos muitos mistérios a serem solucionados. Podemos apenas afirmar, diante de nossa própria experiência, que esses espíritos possuem suficiente poder para produzir fenômenos físicos, mas nunca transmitem ensinos tão elevados quanto os que nos chegam por intermédio dos espíritos europeus ou orientais. Os fenômenos físicos são ainda de grande importância, porque chamam a atenção dos céticos para o assunto. Portanto, o papel reservado aos índios é vital. Como demonstra a experiência, os espíritos que foram homens rudes do campo estão especialmente ligados às manifestações grosseiras. É constantemente repetido, embora seja difícil prová-lo, que o principal organizador desse tipo de manifestações espirituais foi um aventureiro, conhecido em vida pelo nome de Henry Morgan. Este homem fora designado por Carlos II para governador da Jamaica, falecendo no posto. Por não terem sido comprovadas tais afirmações, carecem de valor em nosso atual estágio de conhecimentos, mas deveriam ser registradas, pois informações posteriores poderiam lançar nova luz sobre elas. John King, que seria o espírito de Henry Morgan, é um ser real. Poucos espiritualistas experientes não viram sua face barbuda e não escutaram sua voz imperiosa. Em relação aos índios, seus colegas ou subordinados, vale arriscar uma conjectura. São as crianças da natureza mais próximas, talvez, dos segredos primitivos do que as raças mais adiantadas. Possivelmente o trabalho que realizam tem o caráter de expiação ou resgate, conforme certa feita o autor ouviu de seus lábios. Essas observações podem parecer um afastamento da realidade dos Shakers, mas as dificuldades que surgem para o investigador são devidas em grande parte aos inúmeros fatos novos, sem ordem ou explicação, que ele é obrigado a enfrentar, sem que sua mente possua qualquer escaninho onde possa colocá-los. Assim, o autor, alicerçado em sua própria experiência ou na daqueles em quem confia, fará o esforço de lançar nestas páginas algumas luzes que, tornando o assunto o mais inteligível, deem ao menos uma ideia das leis reguladoras dos fatos em referência, estabelecendo a ligação entre os espíritos e nós. Acima de tudo, o investigador deve abandonar para sempre a ideia de que os desencarnados são necessariamente entidades sábias ou poderosas. Eles possuem suas individualidades e limitações, assim como nós as possuímos. Essas limitações tornam-se mais significativas quando os espíritos tendem a se manifestar por meio de uma substância para eles desconhecida, como é a matéria. Entre os Shakers, destacava-se um homem de vasta inteligência chamado F. W. Evans, que fez um claro e interessante relato sobre o assunto. Os interessados poderão lê-lo no New York Daily Graphic, de 24 de novembro de 1874. A matéria também foi reproduzida na obra Gente do Outro Mundo, do Coronel Walcott. O Sr. Evans e seus companheiros, depois do primeiro distúrbio físico e mental, causado pela erupção dos fenômenos, predispuseram-se a investigar o verdadeiro significado dos fatos. Chegaram à conclusão de que o assunto pode ser dividido em três fases. A primeira consiste em provar a autenticidade das manifestações. A segunda é a fase de instrução, pois mesmo o espírito mais humilde pode trazer informações a respeito de suas condições após a morte. A terceira fase, que se poderia denominar missionária, é a da aplicação prática. Os shakers, no entanto, chegaram à inesperada conclusão de que os índios não tinham vindo para ensinar, mas para aprender. Catequizavam-nos, portanto, como teriam feito em vida. Experiência similar verificou-se depois em muitíssimos círculos espiritualistas, aonde espíritos primitivos e humildes chegavam para aprender o que deveriam ter aprendido neste mundo se tivessem encontrado professores. Poder-se-ia perguntar por que os espíritos mais elevados nos suprem a falta destes últimos. A resposta dada ao autor, em uma notável ocasião, foi a seguinte. Esses espíritos estão muito mais próximos de vocês do que de nós, vocês podem chegar até eles por meios fora de nosso alcance. Daí se conclui que os bons Shakers nunca estiveram em contato com os guias mais elevados, possivelmente eles não necessitassem de orientação, e que seus visitantes eram de plano inferior. Essas visitas prolongaram-se por sete anos. Ao partirem, os espíritos informaram aos anfitriões que iriam embora, mas logo voltariam. E, quando retornassem, invadiriam o mundo, entrando não só nas choupanas como nos palácios. Exatamente quatro anos mais tarde, irromperam as batidas de Rochester. Quando isso se verificou, Elder Evans e um outro shaker visitaram a referida cidade... E conheceram as Irmãs Fox. Sua chegada foi saudada com grande entusiasmo pelas forças invisíveis, que proclamaram ser de fato aquele o acontecimento predito. Vale a pena transcrever uma das observações de Alder Ivans. Fizeram-lhe a seguinte pergunta. Não o senhor, que sua experiência era a mesma dos monges e das freiras da Idade Média? Ele poderia ter dado a resposta nestes termos. Nossas manifestações eram angélicas, enquanto aquelas outras eram demoníacas. Mas não o fez. Respondeu apenas com clareza e brandura. Certamente, esta é a explicação apropriada desses fatos em todas as épocas. As visões de Santa Teresa foram tão espiritualistas quanto as dos membros de nossa sociedade. Quando, mais adiante, lhe perguntaram se a magia e a necromancia pertenciam à mesma categoria de fenômenos, ele respondeu Sim, tal se dá quando o espiritualismo é usado para fins egoísticos. Torna-se claro, assim, que há um século já existiam homens que seriam capazes de instruir nossos sábios de hoje. A notabilíssima senhora harding Britton. Em seu espiritualismo americano moderno, relatou a maneira pela qual entrou em estreito contato com os Shakers, que lhe mostraram seus registros das visitas dos espíritos. Lê-se, nessas anotações, que a nova era seria inaugurada por descoberta extraordinária, tanto de valor material quanto espiritual. Esta profecia é notável uma vez que os campos auríferos da Califórnia foram descobertos muito pouco tempo depois. Swedenborg, com sua doutrina das correspondências, teria talvez sustentado que um fato complementa o outro. O episódio dos Shakers é traço indelével entre o trabalho pioneiro de Swedenborg e o período de Davis e das Irmãs Fox,